Abra sua Bíblia no livro de Esdras. Vamos agora e nossas Bíblias no livro de Ezra. Capítulo 8, Chapter 8, versículo 21. Verso 21. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos a unção de Deus neste lugar, está tremenda aqui nessa noite. Eu sei que Deus quer fazer coisas nessa noite extraordinárias. That God wants to do things tonight, tremendous, extraordinary. Você crê? Do you believe that? Amém. Amen. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Holy Spirit, be in this place. Faça o que Tu queres fazer. Dá-nos uma visão bem clara, Senhor. Give us clear Daquilo que Tu queres what you want. para a glória do Senhor. The glory of the Lord. Em nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Esdras, capítulo 8, versículo 21. Ezra 8:21 says the following the word of the Lord. Então ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. I called for a fast there by the Canal so that we might porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, cavaleiros, para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Versículo 22. I was to who him. Versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e moveu-se pelas nossas orações. Versículo 31 agora. E partimos do rio Ava no dia 12 de do primeiro mês para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. On the twelfth day of the first month we began travelling to go to Jerusalem. The hand of our God was on us, and he delivered us from our enemy and from bandits along the way. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias. So we came to Jerusalem and we stayed there for three days. Que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o poder do clamor de uma nação. So eu quero que você entenda a similaridade entre uma nação de Deus e uma, e, e uma igreja. I want you to understand the similarities between a nation of God a church. Nós como igreja somos nação de Deus. As a church we are the nation of God. Nós somos o povo de Deus. We are people Nós fomos chamados com um propósito. We are called for one purpose. Nós somos a igreja de Jesus. We are the of Jesus. E nós precisamos entender isso a cada dia na nossa vida. And we need to understand that every day in our life. Porque isso vai fazer diferença na Because nossa vida. Is going to make a in our life. Na nossa igreja. In our na nossa nação. In our na nossa família. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que diz respeito a você. I everything respect you. Quando nós falamos, quando nós temos esse entendimento, que somos o povo de Deus, que somos a igreja de Deus, eu quero que você entenda que tudo que está relacionado com você pode ser diferente para melhor abençoado. Blast. Você pode ser um agente transformador. Um Mas eu quero que você entenda nessa noite com esse texto de Neemias. E para isso eu quero que você lembre do contexto deste texto. Do contexto do texto. O povo de Israel havia estado no exílio, irmãos. Eles estavam fora por muitos anos. Por E aconteceu um fato extraordinário. Esdras so an extraordinary fact happened. Ezra era, Ezra era um, o cronista. Era aquele que escrevia as crônicas do rei. Ezra, Ezra was the of the king. Mas é interessante, ele sendo judeu, But it was him as a Jew, ele estava na Babilônia. He was in Babylon. Ele também era um dos exilados. He was also an exile. Mas ele foi levantado, eu digo, por Deus. But he was raised by God para também trazer o povo de volta para Israel. Also to bring the people back to Israel. Se você ver no capítulo 8 os primeiros versículos. If you read chapter 8, the first verses, vai inclusive dar a lista dos sacerdotes, das pessoas que voltaram para Jerusalém. E eles tinham um propósito. Qual era o propósito deles? Quem sabe? Quem sabe dentro de nós aqui? Qual era o propósito de Esdras? Eu quero que você entenda uma coisa. Neemias tinha um propósito de restaurar os muros de Jerusalém. Mas Esdras tinha um outro propósito. Qual era? Restaurar o templo de Deus. Olha que coisa, olha que missão maravilhosa. É ou não é verdade. Ele tinha uma responsabilidade nobre. Mas antes dele ir, ele já estava aqui com a lista das pessoas que iam com ele. O texto que nós lemos mostra algumas atitudes que ele tomou. The show actions that he took. E eu quero primeiro antes de falar sobre as atitudes que ele toma, so before I talk about those actions, eu quero que você pense em uma coisa muito importante. I want you to think of something very important. Quando um povo se une em torno de um propósito, when, when a, a, a purpose, quando esse povo é o povo de Deus, eu quero que você Entenda isso no seu coração que nós alcançaremos os nossos propósitos. Você está entendendo isso, irmãos? Agora, nós precisamos entender algo que é muito importante, Agora, também. Nós é muito importante também. É que nós precisamos estar em unidade neste propósito. propósito. Veja bem, nós temos que ter o mesmo propósito. O mesmo propósito. Uma outra coisa, que é, Uma coisa que é muito importante. Nós temos que entender que sempre haverá um inimigo inimigo contra o povo de Deus We need to that be an enemy of God's aliás nós temos que lembrar sempre que Satanás é o nosso inimigo permanente irmãos. We need to that Satan is our enemy. e como ele o que ele faz por exemplo para se levantar contra o povo de Deus against people uma um dos objetivos número um do inimigo contra o povo de Deus one of the Against the people of God, of our enemy, ele levanta divisões entre o povo de Deus. E como ele faz isso? And how is it that he does E that? por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe que quando nós estamos divididos, nós não alcançamos os nossos objetivos. He he when divided, Jesus, ele, quando um dia ele expulsou o demônio de uma pessoa, Jesus one time when he, uh, exercised então, alguém disse que ele estava expulsando o demônio pelo poder do príncipe dos demônios. E Jesus, então, começou a explicar algumas coisas importantes. Ele disse nenhuma casa dividida contra si mesmo prevalecerá. Said no house divided amongst themselves will prevail. Você entende isso? Do you understand e Jesus that? Jesus está dizendo nenhum reino. He said no kingdom dividido pode permanecer em pé. Divided can stand by itself. O inimigo sabe disso. The enemy knows that. Mas a maioria de nós às vezes esquecemos disso ou But não sabemos disso. Forget about this or Então nós precisamos o quê? O que é que nós precisamos? Nos unir. So what is it we need to do? We need to be united. Agora como o inimigo faz isso? Irmãos, nós não podemos ser ingênuos. Nós, nós o inimigo usa as pessoas. The people. As pessoas que dão lugar ao inimigo. People that give places to the enemy. Você está entendendo isso? Por exemplo, eu eu posso às vezes nós não imaginamos ou as pessoas não gostam de ser chamadas de demônio. Don't like to be called demons. Ou alguém dizer para elas você está sendo usada pelo inimigo. For someone to tell them you're being used by the enemy. você já viu Pastor Carlos alguém que gosta de, de que as pessoas digam que ele está sendo usada pelo inimigo? Have you ever heard, Pastor Carlos someone saying that they like to be Ninguém gosta. Nobody likes to hear that. Mas a realidade às vezes que quando a pessoa se a pessoa não tem Jesus no coração, the that the person doesn't have Jesus in their heart, ou se a pessoa de repente ele é um frequentador da igreja, the é mas ele não tomou uma decisão de servir a Deus, but they have not made decision to de serve God. E ele então está ali ali com boas intenções. Então, He is there with good intentions. Mas de repente ele começa a semear contendas. But all of a sudden he starts to bring arguments. E ele ou então começa a levantar os defeitos uns dos outros. Or he resorts to point out mistakes of, of other people. Ele diz: "Olha como que a camisa do Charlie, que, como é que o Charlie usa uma camisa dessa?" Look at Charlie's você ouviu o que ele falou? Você viu como William olhou para o César? Did you see how William at César, at César? Oh, e, às vezes, e aquelas conversas vão mudando. And those the, the conversation starts to change. E nós precisamos entender que existe a mão do inimigo aí, irmãos. Eu gosto sempre de citar o caso de Pedro. Porque Jesus estava dizendo, eu vou à cruz, eu vou morrer. Because Jesus was saying, I am going to the cross, I am going to die. Mas aí Pedro disse: "Não, Senhor, fica aqui, tu não precisa ir para a cruz." So Peter said, "No, Lord, you don't have to go, you can stay here." Não, você não vai morrer. You're not going to die. E o que, que Jesus falou para Pedro? And what is it that Jesus told Peter? "Para trás de mim, Satanás." Away me, Satan. Pedro, Jesus não estava dizendo que Pedro era Satanás. So Jesus wasn't saying that Peter is Satan. Mas ele estava dizendo que Pedro de alguma maneira estava dando oportunidade para Satanás. Was Peter was giving place to Satan. Com qual propósito? With what purpose? De não cumprir a vontade de Deus. To not to fulfill the purpose of God. Está entendendo o que eu estou dizendo? Cada vez que nós somos contra que o propósito de Deus seja cumprido Nós estamos indo contra Deus e Jesus disse assim, quem não é por mim é contra mim Então eu quero que você entenda o poder da unidade, irmãos E havia unidade nesse povo com Esdras E eu quero que você veja isso comigo Veja qual foi a atitude que Esdras tomou antes de sair. before O que que aconteceu, irmão? Você está comigo aí, a sua Bíblia em Esdras capítulo 8, versículo 21. Qual foi a atitude de Esdras? Quem está com a sua Bíblia aí? Então fala, o que aconteceu? Ele proclamou um jejum. He called for fasting. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. I'm going to ask you. Quando Ezra proclamou esse jejum? When Ezra called for this fasting, Ele estava dizendo que ele iria jejuar? He was saying that he would be fasting? Too? Sim. Yes. Certo? Mas ele estava dizendo que só ele iria jejuar? But he was saying that he was he was going to be the only one fasting? Sim ou não? Claro que não. não. É muito importante nós entendermos essa unidade de propósito. Lembra do, do tema dessa noite? O poder do clamor de uma nação. Você, se você quiser anotar, anote isso. Assim você não esquece. E o que que foi que ele fez mais, irmãos? So ele proclamou esse jejum coletivo. Nós, so isso é uma estratégia de vitória para o povo de Deus, irmãos. This is, this is a For e eu quero que você entenda algo muito importante por que ele convocou esse jejum. Preste atenção, não deixe o inimigo roubar a sua mente. Eu sinto que algumas pessoas estão aqui, mas a mente está viajando, está longe. I feel Preste atenção porque você vai precisar disso na sua vida. Pay attention because you are going to need this tonight, in your life. Porque Esdras proclamou um jejum. Why did Ezra call, out, call for a fasting? Ah, pastor, porque o povo estava muito gordo. Because the people was too overweight. É por isso, irmãos. Was that the reason? Essa era a razão? Think that was the Quer dizer, então, cada vez que a gente achar que o povo está muito gordo, a gente tem que proclamar um jejum? So every time that we think that people too overweight, we call for fasting. Não é isso, irmãos. That's not the a razão não era essa. Ele sabia o que ele estava para enfrentar. Ele não estava enfrentando ainda. Mas ele sabia que ele iria enfrentar problemas. Lembra que eu falei que o inimigo... É, existe sempre um inimigo para o povo de Deus. Said that an enemy of the people, of God's Irmãos, Ezra sabia que a sua nação tinha muitas pessoas que eram seus inimigos. knew that there a lot of people were enemies of God's people. Eu quero falar uma coisa para você. I want to tell you eu quero que você entenda uma coisa. É importante nós termos sempre um bom relacionamento com todas as pessoas. A Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz com todos. Mas nós não podemos ignorar o fato. But we cannot ignore the fact que sempre haverá alguém que não gosta de você ou que é seu inimigo there will be people there will be someone that doesn't like you or that is your enemy somente pelo fato de você ser um cristão e professar o nome de Jesus only sabia disso Esdra knew that. e então ele convoca um jejum so Qual é o propósito do versículo 21 em primeiro lugar, olha o propósito, para que eles se humilhassem. first <risos> place, the would be Olha que coisa. Parece que eles não estavam no cativeiro, irmãos. Eles não estavam por 70 anos exilados na Babilônia. Weren't they for 70 years uh, exiled in Babylon already? Às vezes nós pensamos eu já fui muito humilhado, não preciso mais me humilhar. Think, Mas existe uma diferença entre essas duas coisas. But there's a difference between those two events here. Em ser humilhado não é o mesmo que você se humilhar. Been humiliated is not the same thing as you... Você está entendendo isso? Por exemplo, se alguém chega e humilha você, alguém pode humilhar você ao extremo, mas você pode nunca se humilhar diante daquela humilhação. Você conhece alguém que você, de repente, sabe que essa pessoa está sendo bastante humilhada, mas ele não se humilha? Você já viu quantos aqui tem filhos? Levanta a sua mão. How many people here have children? Ok. Então você chega para o seu filho ou para a sua filha so you go to your son or daughter, e diz assim, filha, você não faça isso que você vai se dar mal. And you say, son, daughter, don't do this because things are not going to end up well. Aí ele olha para você assim, eu não ligo and looks at you and says I don't care. Whatever. Yeah, whatever. <laughs> This is the most common word for, Aí yeah? você, aí passa o tempo, aí ele ou ela começa a passar seus problemas devido suas próprias atitudes. So they, time goes by and they start going through uh, problems because of their actions. E aí você chega e diz assim, eu não falei para você. And you go there and you say didn't I tell you? Ao invés dele dizer assim é verdade você estava certo ou certa, ele diz assim eu não ligo. He just says, Aí ele vai passando por um processo de mais humilhação, vai sendo mais humilhado. And he's more and more. Aí você chega e diz filho ou oh, filha acorda, and you say, Son, daughter, no, wake up. É melhor você se humilhar logo. It's better for you to humble yourself Porque se você se você não se humilhar logo, você vai ser mais humilhado ainda. Aí ele diz, eu não ligo. And he says again, Esse é o típico exemplo de uma pessoa que está sendo humilhada, mas não se humilha. Você está entendendo isso, irmãos? Então agora esse povo, eles haviam passado 70 anos no exílio. So people, they were for seven years exiled. E agora Esdras, o homem de Deus. So Ezra, uh, God, ele ele está ele está preparando para voltarem para sua terra. He's getting ready to go back to their land. E aí ele convar com um jejum com o propósito de eles se humilharem. So he called for fasting so they would humble themselves. Eu eu conheço muitas pessoas que argumentam contra o jejum. And no a lot of people they argue against fasting. Você já viu alguém argumentando contra o jejum? Have you heard someone arguing against fasting? Que... não. Não. <coughs> se alguém pudesse arrumar aguinha para mim seria bom. Caí que vai lá. Veja bem. As pessoas, tem pessoas que dizem que nós não precisamos mais jejuar. There are a lot of people that say, there are some people that say that we don't need fasting anymore. porque Jesus já fez tudo por nós. everything Mas a ideia de jejuar não é completar a obra de Cristo não, irmão. complete Você está entendendo o que eu estou dizendo? O jejuar não é um sacrifício para completar algo que Jesus fez ou não fez. So is not a to complete Jesus work. Mas o jejum tem um propósito de você se humilhar na presença de Deus. Você está abrindo mão de algo que você precisa da sua alimentação. You need, e você se dedica à oração. And you're então você, o que que, que que Deus vai ver no seu coração? Um coração humilde. E a Bíblia diz, se lembram o que que Davi falou sobre o coração humilde? Diz assim: um coração humilde, Senhor, Tu não desprezarás. Despise. Você já pensou você chegar na presença de Deus? You imagine you come to the presence of the Lord? Com esses dois tipos de atitudes, essa que eu falei do filho e essa outra com with coração humilhado. Vocês todos aqui são filhos. All of you are here, quando você, of quando você era mais jovem, você ia pedir uma coisa para o seu pai. Como é que você ia? Você ia, por exemplo, pedir o carro do seu pai emprestado. Quando você ia pedir o carro do seu pai emprestado? You're going aqui? to ask your dad's car. How many Quanto? of you have asked. A Okay, Mark. Okay. Como que você ia na pedir o carro do seu pai? So Mark, how did you ask your dad for his você car? Você chegava assim e dizia: "Ei, eu quero esse carro aí, ó. Did you go there and say, "Hey, I want that car"? Ó, oh, cadê a chave do carro? Where's the car, car keys? Tem gasolina? Does he have gas? E começa a reclamar porque não tem gasolina? Gas? É assim que você ia? Is that how you did? Se você fosse desse jeito, o é que ia acontecer? O que If você acha, Fora daqui, Agora, como que se pede a chave do carro? So how is it that you ask for keys? Como é, irmãos? Vamos lá, pessoal. So Como é que se pede a chave do carro? Ah, huh? ah, uh, please. Please, yes. I would, I would just borrow your car key. I need so, the, so only the key? emprestar a chave, por favor? No, I need your car. Eu preciso do carro Don't também. Don't you worry with gas. Não se preocupe com a gasolina. I'll take care of everything. Eu tomo conta de tudo. Eu lavo o carro. É, ou não é assim? Isn't that how it is? Oh, daddy. Meu pai querido, eu quero. Obrigado, irmão. Thank you. Não é assim que se pede, irmãos. Isn't that how you ask? Agora, o que que você pensa ou quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Who do you think you are? Para chegar diante de Deus, To get to the presence of God, sem estar humilhado, irmãos, without being humbled. Sem se humilhar a si mesmo, without humiliating and yourself. Esse é um dos propósitos. Então, agora, é muito importante nós entendermos isso no conjunto do todo, o povo de Deus. It's very important for us to understand this and the whole, the whole picture as que, the, uh, God's people. O que a Bíblia fala em 2 Crônicas 7:14? Bible says Abre a, abre a sua Bíblia ou joga aí na tela, se vocês puderem, em 2 crônicas 7, 14. 2 Chronicles Crônica 7, 14. O que que diz? E o meu povo? Quem é que está falando isso? Então, so o is it que diz e quem está dizendo isso? Deus está falando com Salomão. God is talking to Solomon here. Aí Deus diz, se é uma condicional. So God says if, that's conditional. Diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome. If my to me, que, é que tem? Se Fizer o que, irmãos? Se humilhar. Humble themselves. Olha, por que, que se humilhava em primeiro lugar? Comes first? Você já observou isso? You that? Aqui em Ezra diz que ele convocou o jejum para o povo se humilhar. Em diz que ele e aqui, agora em 2 Crônica 7, 14, Deus está dizendo: se o meu povo fizer o que? Qual é a primeira coisa? Em 2 Coríntios 7, ele Humble themselves. Irmãos. irmãos, nós precisamos tirar o orgulho de dentro de nós. Agora, eu quero que você entenda: volte lá para Esdras, capítulo 8, versículo 21. Então, nós precisamos voltar para Ezra. Ele ele fala que o propósito era de se humilhar diante da face de Deus, Esdras 8:21. Ezra 8:21. O propósito era de se humilhar diante da presença de Deus. The purpose was for them to humble themselves in the presence of the Lord. Para pedir a Deus o quê, irmãos? To ask God for what? Caminho seguro, proteção de Safe Deus. Safe journey, protection from God. Que mais? What else? proteção para eles, para todos os filhos e para todos o okay, que irmãos os bens veja bem que coisa interessante você nós podemos ou não podemos pedir a Deus por proteção We can or ask God for claro que podemos, não só podemos Absolutely. como devemos. Not only we can, but we should. É muito importante nós entendermos isso, irmãos. It's we this. A oração substitui a proteção humana. The human protection. Às vezes nós pensamos que só estaremos protegidos se nós tivermos guardas ao nosso, ao nosso lado. Às vezes times we think that we're only going to be if we have Guards around us. As pessoas que começam a ganhar muito dinheiro começam a ficar preocupadas com a segurança. Então, eles de repente contratam uma empresa de segurança. So they hire a security company e eles têm os guardas que estão ali armados, tentando protegê-los. So Mas o que é que Deus diz no Salmo 127? O que diz o Salmo 127? What Abre a sua Bíblia no Salmo 127. Open your Bible in Psalms 127. Versículo 1. Se o Senhor. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. So então, se o Senhor não construir a casa, eles estão trabalhando em vão para construí-la. Se o Senhor não proteger essa cidade, eles estão mantendo aquela cidade em vão. O Senhor, a oração substitui a proteção humana. Então, a oração substitui a proteção humana. Eu disse, o povo de Deus tinha um inimigo. Então, eu disse que o povo de Deus tinha um inimigo. Ezra sabia que o povo de Deus tinha um inimigo. Ezra knew that they had this enemy. Ele sabia que ele tinha que viajar com esse povo, com os bens, com as coisas, com as crianças. He knew he had to travel with with the people, with the children, the property. Então, ele que ele fez? So what is it that he ele did? Ele orou. He prayed. Ele convocou o povo para orar. He called the people to pray. Ele convocou o povo para jejuar. He called the people to fast. Para Deus, pedindo Deus para protegê-los. Asking God to protect them. É muito importante. Nós observamos isso é na nossa vida. We that in our lives. Agora, veja bem, ele teve vergonha de fazer uma coisa. Now, that he was to do one thing. Você está comigo aqui em Esdras, no capítulo 8? versículo 22? Olha só o que o que foi que Esdras teve vergonha de fazer? So what is it that he was to do? Você está comigo aí? Are you there? O que, que diz o versículo? Esdras 8, 8, 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei É um exército, cavaleiros, para nos defenderem do inimigo pelo caminho. To and to us from the enemy. Às vezes nós fazemos o contrário. A lot of times do the nós pedimos a polícia para nos proteger. We ask the to protect us. Nós pedimos o governo para nos proteger. We ask the government to protect us. Nós estamos esperando proteção de todos. We os outros. From everyone. Estamos cobrando porque pagamos os nossos impostos. We demand because we are paying our taxes. E nós não entendemos And we don't de fato qual é a vontade de Deus. In reality, what is God's Ezra teve vergonha de fazer isto. Ezra was embarrassed to do that. Eu espero que nós tenhamos vergonha cada vez que nós pensarmos, I, want to, I hope that everyone feel embarrassed every time that we think de que nós vamos a alguém ou ao governo para esperar ser ajudados por ele não por Deus. That we're going to go to someone like, such as the government and get help from them before we ask God. Estão entendendo isso, irmãos. Do you understand that? Irmãos, há, há, há muitos anos atrás, Many years ago, talvez uh, 10 ou 11 anos atrás, maybe 10, 11 years ago, nós tínhamos uma igreja que era pequena. A small church. E a igreja, talvez, o templo da igreja era a metade desse templo aqui. The building was about half the size here. E eu tinha recém assumido o pastorado dessa igreja. And I had just as a pastor of that church. E essa igreja foi enchendo de gente. So the pastor started filling with people. E, e nós tínhamos um outro terreno bem maior que não tinha nada construído nele. Então, o Senhor colocou no meu coração que nós devíamos construir um templo novo naquele terreno. E nós começamos uma campanha... E, e essa campanha foi para começar a construção. So we a to, to build a temple. E algumas pessoas chegaram para mim. So some came to me. E disseram assim: "Pastor, vamos falar com o vice-governador." And said, "Pastor, let's go ahead and talk to the vice -governor. Vamos falar com o governador. Vamos falar com o deputado. Congressman. E eu disse, não, nós não vamos falar com nenhum desses homens. Esses homens men. não tem nada a ver com isso aqui. Those men, they have to do with Além this do mais, here. eu não quero dinheiro público ou dinheiro desses homens aqui. Porque Deus me falou que quem vai construir isso aqui é ele através de nós. Deus me falou que quem vai construir isso é ele. E nós levantamos o templo e, we build that temple. e nunca pedimos um centavo ao governo. And we never ask a penny from the government. E todos os pastores que um dia já pediram dinheiro ao governo estão vendidos para o governo. They are selling themselves to the government. Porque tudo aquilo que o governo disser é o que eles têm que fazer. Irmãos, e nós, o nosso governo não é dessa terra. O seu governo não é dessa terra. Your government is not from this earth. Quem provê para você não é dessa terra. The one that provides you is not from the earth. Você tem que entender isso, irmãos. You need to this. Você não, não pode se sujeitar aos deuses deste mundo, you irmãos. cannot subject yourself to the gods of this world. Você tem que jejuar e orar e clamar pela sua libertação. You need to fast and pray for your freedom. Sua libertação financeira, your financial freedom, sua libertação espiritual, your spiritual freedom. Você tem que ter poder nas suas mãos vindo de Deus, you need to have power that comes from Jesus in your hands, e não ficar preso no sistema, and not be tied through the system. Você entende quando eu digo preso no sistema? Do you, mean, do you know what I mean when I'm saying it? To the system, Por exemplo, gel. se vem uma crise, você fica de olho no preço do dólar e você já fica desesperado. When a crisis, what I mean, when a come, you, you're all desperate watching, watching for the dollar price. Não, irmãos, nós não podemos viver dessa maneira. We Você concorda? Do you agree with that? Está aqui na palavra de Deus, Ezra it, teve vergonha de fazer isso. Então quem ele buscou? So is it that who... Quem, quem ele proclamou? Quem ele quem ele Agora eu quero que você entenda algo muito importante, irmãos. But, but you very important. Veja comigo no mesmo versículo. See with me in the same verse. Olha só, no 22, Esdras 8 22. Ezra 8, 22. Olha só. Ele teve vergonha, né? It says that he was Agora, por que ele teve vergonha? So why was he você olha comigo. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, está na metade do versículo. Na segunda do versículo, diz que foi que ele disse, que, que ele disse para o rei. O que foi que ele disse, irmãos? O que ele disse? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Preste atenção nisso. The, ele disse: ele disse ao rei, Deus sobre todos os que Olha, eu quero que você acompanhe comigo uma coisa. Por que Ezra teve vergonha de pedir guardas? Porque ele já tinha falado para o rei told que a mão de Deus seria sobre eles. God's hand would be over them. Olha, olha só que coisa interessante. Acompanha comigo. Follow me here with this. Ele falou algo. He said something. E agora ele queria que Deus respaldasse, que Deus desse apoio àquilo que ele havia falado. Então, o que foi que ele fez? So what is it he, what did he do? Ele foi orar e foi clamar ao Senhor. Irmãos, nós temos que ser ousados. We do need to be Está entendendo o que estou dizendo? Do you know what I mean? Humildemente. Do I need to hit my no Yes. Sim. Humildemente. O meu Deus. With humility. Você tem que dizer o meu Deus. With in my God, ele suprirá todas as minhas necessidades. He will provide all my needs. Agora, o que que você tem que fazer depois que você fala isso? Você so, What is it you need to do after you say that? Oh, uh -huh. <risos> botar o joelhinho para funcionar, irmãos. You need to start working your knees. Pergunta a pessoa que está perto de você. Você sabe para que, que serve o joelho? Ask the person <risos> next to you. Do you know what the knees are for? <risos> pergunta, pergunta. Tem gente que só usa o, o joelho quando vai no banheiro para sentar lá, né? Come on. <risos> Não. Sure, there are people that only use their knees when they go to the restroom to sit. Yeah. Joelho, irmãos, você tem que se prostrar diante de Deus, tem que se ajoelhar diante de the Deus. The knees is se so knee tem... se humilhar diante de Deus. You humble yourself. E dizer, Deus, eu estou aqui. And you say, God, I'm here. eu falei para aquele povo i told them that people que essa igreja vai crescer senhor that this church was going to grow e agora se essa igreja não crescer onde é que vai ficar meio a cara senhor so if this church doesn't grow what's gonna happen to me senhor eu quero ver a igreja crescer lord i want to see the church growing deus eu falei que o meu marido ia se converter lord i said that my husband was going to be um, Christ. E agora se ele não se converter, Senhor? And now, if he eu vou ficar envergonhado. I'm going to be o teu nome vai ficar envergonhado? Your name is going to be embarrassed. Deus, eu disse que tu é o meu provedor e agora eu não tenho dinheiro. Senhor, e vai o jejum, irmão. And go fasting. Deus, eu orei pelo enfermo. Lord, I prayed for the sick, e porque tu mandaste eu orar, e porque because you told me to pray, e agora eu quero que ele seja curado, and now want that person to be healed, para que o teu nome não seja envergonhado, so that your name will not be Você Está entendendo, irmãos? Do you understand that? Nós ser ousados. We do need to be courageous. Vocês lembram de Elias lá no sentado lá em cima no Monte Carmelo? Do remember Elijah on the, mountain? the mountain em umas das montanhas, Carmel, like Carmel, yeah, thank you. Ele está lá sentado, sorriu e serei. E aí chega chega o soldado do rei com 50 outros soldados. King's well, King soldier comes with 50 other soldiers. Ele diz assim. Ele Elias, homem de Deus, desce daí e vai para a presença do rei. Porque o rei quer falar com você. Because the king wants to talk to you. Qual foi a resposta de Elias, irmãos? What was his answer? Quem lembra? Who remembers. Irmãos, vamos ver, vamos botar. Ele disse, se eu sou homem de Deus, he said if I'm a man of God, que desça fogo do céu agora. That fire from heaven come down right now. E queime você e os seus 50 soldados. And burn you and all 50 people. All 50 soldiers with e you. E agora. And what now? O que, que aconteceu? O que, que aconteceu, irmãos? What is it that happened? Veio fogo do céu e queimou os 50 soldados. Fire from heaven came and killed all soldiers. Aí manda o rei outro com mais 50 soldados. And the king sent another 51 soldiers. Chega lá o homem, aí olha 50 homens queimados assim. He, he gets there and he see 51 charcoal bodies. Homem de Deus, desce daí, o rei manda você se apresentar diante dele. And he says, man of God, come down from there, God is the king is calling you again. Elias, se eu sou homem de Deus. And he Elias said, if I am a man of God. Que desça fogo do céu e consuma vocês, seus 50 homens. May fire come from heaven and consume every one of you. Talvez você esteja achando, mas que, como é que um homem de Deus faz uma coisa dessa? So né? thinking, Todos eles adoradores de Baal, irmãos. Every one of Baal. E aí ele vem fogo do céu e consome aqueles aqueles cinquenta homens. So again, fire came from and all of them. Aí vem o outro, terceiro, com mais 50 So a third group came. Eu não sei people. que qual, qual era o problema. Podia ter mandado só um, né? era a economia de so, homem. <laughs> one, you know, o rei acho que não estava regulando bem da cabeça. Aí ele chega lá, ó oh, homem de Deus. And he gets there and he knees down. He says, te, man of God. te peço tem misericórdia desse servo que só veio cumprir o mandato do rei. <laughs> you, please have mercy because I only came here following the king's direction. Tipo assim, pelo amor de Deus, vai lá falar com o Rei, não me mate. It's pretty much saying, for the love of God, please don't kill me. Aí o, ar, talk to the king. o anjo do Senhor apareceu do lado de Elias e disse: Basta. So the Olha o que que a humildade faz, irmãos. Look what does. Não é verdade? Isn't that true? O homem chegou Humilde na presença do homem de Deus. Man came in the of God's man. Deus mandou um anjo para salvar a vida do homem. And God sent an angel to save his life. Porque senão ia ser mais 50 queimados. Be 50 que eu quero que você entenda duas coisas importantes nisso. So a primeira. É a humildade na presença de Deus. So the first thing is humility in the presence of God. A Humildade na presença de Deus quebranta o coração de Deus, irmãos. O que é que você quer alcançar de Deus? So what is you want from God? Você quer ser um servo de Deus? Você quer ser usado por Deus? Do you want to be used by God? Ou você só está tentando usar Deus para alcançar aquilo que você precisa? Ou você só quer usar Deus para alcançar as coisas que você quer? Desculpe a minha expressão, mas Deus não é bobo, irmãos. Desculpe pela expressão, mas Deus não é bobo. Deus vê todas as coisas Sabe todas as coisas. Ele conhece o coração humilhado Ele conhece um coração humilhado. Como eu falei no acampamento, ele sabe cada um que jejua, quem não jejua, quem está humilde, quem está exaltado, soberbo. Nós podemos transformar tudo aquilo que está ao nosso redor, irmãos, change, us, Pelo poder sobrenatural de Deus. By the supernatural power of God. Então, humilhado na presença de Deus... So, Being humble in the presence é of God. uma das lições. It's one of the Mas a segunda lição é a ousadia no poder de Deus. aquilo que você fala, se você estiver debaixo da autoridade de Deus, tem poder. Whatever you say, if it's under the power of, if under the word of God, has power. Mas você tem que ir lá, se humilhar, dobrar os seus joelhos. Humble yourself, pray and kneel down. Vocês acha que é só sentar lá no monte e mandar fogo do céu descer? Do you think it's just to go up there in the mountains and ask for fire to você come down? Você tem que gastar tempo com Deus e você tem que orar, tem que clamar You God. Depois Elias falou assim: Olha, depois que de três anos e meio sem chover, after três and a half years without uh, o que, que Elias fez, irmãos? What did he do? Ele foi de novo para o monte. He went back to the mountain. E ele fez o que lá no monte? And what did he do there? Que foi que ele fez? What did he do? Ele, que ele ele se ajoelhou, enfiou a cara entre as pernas. He said he knee down and put head between his legs. E ele começou a clamar. E disse: Deus, manda a chuva sobre essa terra. Uma vez. one time O que, que aconteceu? What Nada. Nothing. Duas vezes. Two times. Nada. Nada. Preste atenção para vir fogo do céu. Pay for, for Earth to come, for fire to come from the sky. Ele só diz assim: Se eu sou homem de Deus, dessa fogo do céu e consuma vocês. All he had to do was to say, If I'm a man of God, have fire come from the heaven, and he came. Que a coisa vir fogo do céu não é fácil, irmãos. Because for fire to come from heaven, it's not that easy. Agora a chuva. Now rain. Ele teve que ir para o monte orar. He had to go to the mountain and pray. Se humilhar e clamou, uma vez não aconteceu, duas vezes não aconteceu, três vezes não aconteceu, quatro vezes nada, cinco, nada, seis, nada, e na sétima? Vai lá, meu servo, o servo já devia estar chateado com Elias. So he said, he told the servant, go there, esse servo já devia estar chateado com Elias. O oh, que que esse louco quer? Toda hora me manda lá ver se tem nuvem. What is it that this crazy man wants? he the Você, imagine você sendo o servo. You if you the servant. Vala assim, vai lá, Richard, vê se ver se vai vir chuva lá na porta. Go there, Richard, see if there is. A cloud. There is a rain aí Richard vai, Richard vai uma vez, volta e nada. Richard goes one time, na nothing. sexta o Richard está pensando o pastor é louco. Sixth time the is Richard is think the pastor is crazy. Não é, não é? Isn't that true? Mas aí quando chega, quando volta o servo na sétima vez. But on the seventh time. O não estava em mais nada, irmãos. The servant didn't believe anything else, any anything O servo falou para "Ó, oh, tem uma nuvem lá." The servant said, "No, I, I see a, some cloud there." Mas ela é tão pequena. But it's so tiny. É, acho que é do tamanho do, da minha mão. It's like the size of my hand. Imagina, uma nuvem do tamanho do tamanho da mão. Imagine a cloud that's small. Agora o que é que o homem de Deus fez? So what is it that Agora tu vai lá, servo, e fala para Elias correr, mas para correr muito. Vai lá, servo, fala para o rei oh, acabe hey. so, para correr muito. So, servant, go now Porque vai vir muita chuva. A lot of rain uma nuvem do tamanho de uma mão, irmão. A cloud the size of a hand. Olha a ousadia do profeta with how courageous audacious he was. É assim que nós temos que ser That's how we need to be. Lá na 88, no, lá, lá no final. There at the 88th seat, on the back of the church, oh, oh, oh. or more, Mais on, on the upper gallery lá na galeria não, não tô vendo essa igreja cheia I see tô vendo gente ficando na porta do lado de fora que não consegue entrar people at the door that enter. porque deus vai fazer because God is going to do it. quantas vezes eu já falei isso aqui e as pessoas olhar assim pastor tá ficando louco how many times have i isso said that and people say pastor is going crazy mas eu, ultimamente eu já ouvi gente assim. Você viu como a igreja estava cheia? I've already said a lot. a the was? A lot of Já temos que ampliar lá embaixo. Ter mais espaço lá more embaixo. Space in, the, in the basement. Na hora da janta já as mesas já não já não comportam. During dinner we don't even have enough tables anymore. Por quê? Why? Porque o Senhor respalda, irmãos. Because the Lord e a mesma coisa funciona na sua casa. So the same thing happens in your house. Quantas vezes, irmãos, nós já clamamos na nossa casa? How many times we complain in our house? Não, nós clamamos ao Senhor na nossa casa. E nós falamos, Deus, nós queremos. A vida dos nossos filhos na tua presença. E dizemos: eu, eu não abro mão de nenhuma bênção de Deus. Eu não não desisto. I, I will not give up. E eu quero que você entenda isso. Hora uma vez não funciona, hora duas não funciona, hora três não funciona, uma hora vai funcionar. E eu preciso you to understand you may pray once, twice, three times, one time vez going to work. Por funciona? Because it works. Você crê nisso? Não you crê. Believe that. Você believe para o um enfermo, ele não é curado agora, mas hora de novo. And prayed for, for a sick, it didn't it he's not healed, but you pray again. Hora de novo. And you pray again. Até ele ser curado. Until he Se você não sabe, If you don't know, vou contar para você que não sabe. I'm going to tell you that para quem? Todos aqui, a maioria sabe que a irmã Ilma foi curada de lúpus, né? All of people here know that uh, sister Ilma was uh, healed from lupus. Sete anos de sofrimento. Seven seven years suffering. A Deus colocou no meu coração. It got put in my heart. Em cada reunião que nós tivéssemos, nós iríamos orar por ela, pedindo a Deus a cura And dela. In every meeting that we had, we we'll would be praying for her healing, healing. Nós ficamos mais de do que uns três anos ou quatro anos orando, irmão. Or vez, irmã, e uma coitada, já que o pastor com a mão na minha cabeça outra vez. Every, every time, thinking, There is the pastor é? again. Até que, ei, aconteceu. Until one oh, day glória. when it just happened. É assim que nós temos que ser, Deus. That's how it should be. Seu filho, sua filha, your son, your alguém está doente na sua família, sua vida financeira está difícil, e Deus, eu não vou atrás do governo. God, I will not go after the government. Eu não vou falar com meu chefe. I'm not going to talk to my boss. Meu chefe é o Senhor Deus. My boss is you, Lord. Tu tá vendo a situação, Deus. You see the situation. Olha, Deus, tá vendo o meu carro? Como é que tá? See my car, Lord? Eu não quero mais esse carro. Deus. I don't want this car anymore. Já quer que o teu servo seja morto nesse carro velho, cair nos pedaços, Senhor? Do you want your servant to die on this car falling apart? Que vergonha para a tua obra, Senhor! Eu sou teu servo. I your servant, mas Senhor, estou humilhado na tua presença. Lord, I am in your presence. Não chega tipo chefe na presença de Deus, yeah, não don't viu? Go God as the boss. porque Deus é que é o chefe. Vamos ficar de pé. Let's go Stand up, please. Então, os irmãos vão dormir, né? depois eu vou botar a culpa no pastor. Os irmãos vão dormir e going to culpar o pastor. É, pastor. O sermão estava tá muito bom para dormir. É, yeah, pastor. O sermão estava muito bom para ficar em Se você ler ainda em Esdras capítulo 8. If you keep reading in Ezra chapter 8. Só quero que você escute essa leitura. I just Versículo 31. Versículo 31. Sim, partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém e a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos. E dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Month, to to us, então, o que foi que Deus fez? So what is it God did? Deus respondeu a oração de o que eu quero encorajar você a fazer nessa noite so, I want you to, to encourage you é que você faça da sua causa a nossa causa for you to make of your cause your purpose our purpose e que você faça do nosso propósito o seu propósito of our purpose yours o que que eu quero dizer com isso what do i mean by that se você tem um pedido de oração if you have a prayer request se você tem um problema para resolver if you have a problem to resolve compartilhe com a igreja share with the church a igreja vai fazer do seu problema o problema, esse é um problema da igreja, já não é mais só seu. Mas eu quero que você vista a camisa da igreja. Um the que é okay, como, como um time de futebol. Like a soccer team. Eles, eles vestem a mesma camisa. They wear the same shirt. OK? porque tem pessoas que ficam simplesmente assistindo o jogo lá da geral. Da geral. E essa foi boa, né? Isso lá da boa. geral. Porque <laughs> there pessoas people that are just watching the games from the audience. Ah, lá, de lá de cima, lá do. Way da... up on top. The bleachers, né? The bleachers, the bleachers, yes, yes. Eles ficam de lá. Way far. Se algo acontece, eles. If something happens, they My start goal. doing that. Se o time Faz qualquer coisa errada. If the team does anything wrong. Eu não torço para aquele time. Like, I don't cheer for that team. <risos> é? Ou no outro time. I'm Não todo time nenhum. I'm on team at all. Então entre no time. So join the team. Se comprometa com o time. Make a commitment with the Esse this time. time nunca perde. This team will never lose. Sabia disso? Do you know that? Às vezes sofre. He may suffer, passa algumas alguns apertos, he may go some mas vence, but he wins. vamos orar ao Senhor, let's pray to the Lord. Feche seus olhos, close your eyes. Pai, eu te peço a tua bênção, Lord, I ask for your presence, blessing sobre as nossas vidas. Nós queremos chegar do outro lado e dizer a mesma coisa que Esdras. A mão do Senhor esteve sobre nós. E nos livrou dos inimigos. Eu quero dizer nessa noite, Senhor. Honra as palavras de bênção que saem desse púlpito. Porque nós entendemos que tu é o único que pode fazer isso acontecer. Traz as pessoas dos quatro cantos desta cidade. Destrói, Pai, toda a dureza de coração. E Deus, e o Oh, Pai, que possamos ser conquistadores. Oh, Lord, that we may be conquerors. Eu peço agora pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Eu te peço a tua graça. For your grace, a tua bênção. Your blessing, sobre eles. Over everyone. Deus traz sobre eles o teu poder. Lord, bring your power over them, pelo teu poder. Pelo teu poder. Tua graça, grace, tua misericórdia, mercy, em nome de Jesus, Jesus. louvado seja o teu nome. Praise be the Lord.